Você sabe o que são doenças negligenciadas? Segundo os médicos sem fronteiras, são doenças tratáveis e curáveis que afetam majoritariamente populações com poucos recursos financeiros e, justamente por isso, não despertam interesse da indústria farmacêutica. São exemplos de doenças negligenciadas. A doença de Chagas, Malária, Leishmanioses, esquistossomose dengue, e dentre outros. Considerando este cenário, o projeto Direito como Identidade, Direito à Patente e o Caso das Drogas para Doenças Negligenciadas faz a seguinte pergunta. O sistema jurídico de patentes estimula em nível nacional o desenvolvimento de produtos voltados para doenças negligenciadas? Considera como hipótese essa questão, Afirma-se que o sistema jurídico de patentes atende e atua conforme os interesses privados, relegando em nível nacional o desenvolvimento de produtos para doenças negligenciadas ao setor público. A estratégia teórico-metodológica utilizada consiste na reconstrução de um sistema de conceitos analíticos a partir da tensão entre a moralidade da aspiração e a moralidade do dever, proposta por Zeno Bankowski. Além disso, utiliza se também as regras de inferência, propostas por Leap e Gary King. A coleta de informações está sendo realizada no site oficial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, referentes ao patenteamento de drogas para doenças negligenciadas, e será descrita de forma minuciosa. Como resultados parciais, a partir dos dados que estão sendo coletados, há indícios de que a maior parte dos depósitos nacionais voltados ao desenvolvimento de produtos para doenças negligenciadas são efetivados por órgãos ligados ao setor público, evidenciando o desinteresse do setor privado em relação às doenças negligenciadas. Bom, pessoal, para saber o resultado final dessa investigação, não deixe de acompanhar a nossa pesquisa. Obrigada pela atenção e até a próxima!